Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz e hoje a gente vai falar sobre oração. Melhor dizendo, sobre o que eu devo orar. A maioria das vezes que você fala com alguém que é de Deus, ou está com Deus, ou vai na igreja, e você conta para ela que tem algum problema, ela diz, vamos orar. Ou então, todas as vezes o pastor ou alguém diz, a gente precisa orar sobre isso, nós precisamos orar sobre aquilo, e às vezes você está numa reunião e alguém fala... Você, Maria, ora pra gente, por favor. E naquele momento você dá um pânico, fica seco, você sente assim, todas as suas veias enrugarem. E você lembra em 1997, quando você gaguejou pela primeira vez e não sai nada. E às vezes você fala, hoje não. E passa isso. Na verdade, o que é oração? A gente tem vários teólogos que falam sobre diversos significados de oração, oração. É, com muitas teorias a respeito, mas oração nada mais é do que falar com Deus. E falar com Deus é um diálogo, é uma conversa e tem que ter relevância para você e também para Ele. Aí começa um ponto. Para que eu vou falar as coisas para Deus se Ele já sabe tudo que eu penso, tudo que eu vivo? Eu não preciso falar com Ele. A gente não chama Deus de pai? Imagina seu pai ou sua mãe. A gente sempre tem essa ideia de que pai e mãe sabem tudo que a gente está fazendo. E mesmo assim, eles esperam que a gente vá até eles para contar o que está acontecendo. Para pedir um conselho, só para desabafar, mas para estabelecer um relacionamento de proximidade entre você e os seus pais. É assim também com melhores amigos e outros tipos de relacionamento. Quanto mais você fala num relacionamento, mais você dá abertura para a pessoa te conhecer. Não só o que acontece, mas o que você pensa sobre o que acontece. E principalmente sobre a sua confiança na pessoa de estar te falando o seu ponto de vista. Ou seja, a oração ela é uma conversa com Deus. E ela tem que acontecer do seu coração para com o dele. Isso quer dizer que não se espera que você repita algo. Por exemplo, como acontece em algumas religiões, mas a própria Bíblia fala, não refaçam vãs repetições. Em outras palavras, não precisa repetir, Deus não é burro. Ele está entendendo que você falou da primeira vez. Ele quer saber do seu coração e não algo decorado. Ou seja, não adianta você pegar uma reza, e essa é a definição, a reza é uma oração pronta Que ela é decorada e repetida diversas formas, De diversas maneiras Ou em diversos momentos da sua vida Independente do que está acontecendo A reza mais usada É a oração principal da Bíblia Que é quando Jesus ora Ao Senhor Deus E ao nosso conhecido Pai Nosso Muitas pessoas decoram o Pai Nosso Porque elas pensam que Quando precisam falar com Deus Elas precisam reproduzir a oração de Jesus Pois bem é uma oração maravilhosa. E foi o próprio Deus que fez ao próprio Deus. Isso é incrível. Então nós temos que pensar nessa oração como uma inspiração para a nossa oração. E não como uma oração padrão. O Senhor espera relacionamento de nós. Imagina você e o seu melhor amigo ou sua melhor amiga. E todas as vezes que você se encontrasse com ele, você dissesse exatamente as mesmas palavras. Que tipo de relacionamento seria esse? Isso é muito superficial e não necessariamente ia conduzir com o que você está passando e sentindo agora. Uma oração ela deve ser feita como um momento de, de intimidade, onde você pode virar e falar Deus, aqui é a Ana e eu estou com problemas. Ou Senhor Deus, digníssimo, maravilhoso, alto criador de todas as coisas, alfa e ômega, princípio e fim. Não importa como você começa ou as palavras que você usa, importa a sua intenção de estar comunicando e relacionando com Deus. Porque ele também é seu pai, seu melhor amigo, seu salvador e está online o tempo todo. O bom de conversar com Deus é que às vezes as pessoas pensam, ah eu vou falar as coisas para Deus ele não vai me responder. Eu vejo Deus como se Ele estivesse online no WhatsApp 24 horas. <risos> então, qualquer coisa que eu fale para Ele, Ele vai ler, Ele vai visualizar, Ele vai dar os dois risquinhos azul. E quando você perde e pensa, mas Ele não vai responder? Ele vai no seu coração, na sua alma, nas suas atitudes, como Espírito Santo. Não importa a resposta. Antes mesmo, importa que você pergunte, que você fale. Dito isso, vamos analisar a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Você pode começar a sua oração adorando a Deus. Não necessariamente dessa forma, mas entendendo que Ele é Pai. Pai amoroso, Pai digno, não Pai que abandona. Então você pode chegar a Ele com intimidade, para falar, ah, você é meu Pai, Paizinho, aba, aba Pai, Paizinho. Eu quero uma intimidade com o Senhor e eu sei que o Senhor pode me dar porque o Senhor me ama. O Senhor é santo, o Senhor é justo. Você pode adorar a Deus na sua oração. Nada disso é uma regra, é uma inspiração. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Você está falando para Deus que você pode deliberar sobre todas as suas opiniões e crenças, porque a vontade dele é melhor do que a sua. Nesse momento, na sua oração, você pode muito bem dizer, Senhor, vem sobre a minha vida e faz o que, que o Senhor quer. Em outras palavras, quando eu tomo as minhas escolhas, acaba dando ruim. Então, Deus, toma conta pra mim, porque eu acho que a sua vontade é melhor do que a minha. Que pai e mãe quer que o filho seja pobre, burro, abandonado, mal amado? Nenhum. Imagina Deus que é perfeito. Então, o que ele quer a sua vida e pra minha são as melhores coisas. Logo, quando a gente fala, Deus, traz a sua vontade pra minha vida, para a vida da minha família para meu emprego, para os meus estudos, eu estou falando, Deus, às vezes a sua vontade não é essa que eu estou tentando sozinho. E eu preciso que o Senhor intervenha com o seu poder, ou com o seu amor, ou com as suas ideias na minha própria mente, para me mostrar que isso não é o que o Senhor tem para mim. Ah, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nós temos ofendido. Nesse momento, a gente não só dá graças ao Pai, agradece ao pão que Ele nos dá, como podemos agradecer também, Deus, obrigado pelo meu dia, obrigado pela minha saúde, obrigado pela minha filha, obrigado por qualquer coisa que você sabe que não é você quem fez, foi Deus que te deu todas as coisas. Você sempre pode agradecer a Deus nas suas orações e pedir perdão pelos seus pecados. E aqui tem uma chave maravilhosa que vai ficar para um próximo vídeo, que fala sobre perdão, Perdoar a mim como eu perdoo a outra pessoa. Como você pode pedir perdão para Deus pelos seus pecados se você não perdoou o Zé que está te devendo 2,50? Essa é a questão maior. Você precisa liberar a sua oração. E você precisa falar, Senhor, me perdoa, porque o Senhor perdoou todos os meus pecados na cruz. Então, eu pequei hoje. E tem coisa que eu nem sei que eu pequei, mas o Senhor sabe. Então, já lança perdão sobre isso para eu já ficar zerada. E já me ajuda a perdoar fulano, ou ciclano, ou eu mesma. Uh, não me deixa cair em tentação, me livra do mal, você pede para o Senhor te proteger, você pode pedir coisas para Deus, você pode falar Senhor eu preciso da sua ajuda, eu preciso de dinheiro, eu preciso de um emprego as pessoas têm medo e vergonha de pedir as coisas para Deus. Você não está barganhando com Ele. Você está pedindo para o Deus, que é todo poderoso, dono de todas as coisas, que te ama o suficiente para morrer por você, para que Ele te favoreça, para que Ele te ajuda. Que mal que há nisso? Se fique à vontade em oração para pedir o que você realmente quer. No final da nossa oração, quando a gente passa por Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Seu nome, Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem temos ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória é para sempre. Amém. Esse finalzinho, muitas pessoas, principalmente católicas, não oram ele, mas na palavra de Deus na Bíblia ele aparece. Logo depois já aparece, não use de repetições em relação à oração ao Senhor. Então, é, você pode ou não adotar esse tipo de coisa na sua oração, mas é importante você deixar claro que toda a glória é dele. Por quê? Porque nós mesmos não conseguimos fazer nada. Você já tentou fazer um abacate do zero? É muito mais fácil fazer uma vitamina com abacate que já existe. Você já pensou em o que a gente precisa para fazer qualquer coisa? Sempre vira uma matéria-prima que vira algo que foi Deus quem deu. No fim das contas, a gente não consegue fazer nada. E aí, não sei por que cargas d'água... Nossa, agora eu entreguei que eu sou velha para falar cargas d'água... Enfim, não sei por que que a gente ainda insiste em ter vergonha de orar... E ter vergonha de pedir as coisas, desde sabendo que é Ele que faz tudo. O ponto principal desse vídeo é mostrar que pra você orar, você só precisa abrir o seu coração. Através do Pai Nosso, você pode ter inspiração de coisas que você pode dizer para Deus... Mas o mais importante, a mensagem principal que eu gostaria de passar hoje, é que você tem que orar por aquilo que realmente te incomoda, aquilo que realmente o Espírito Santo está tocando no seu coração. Aquilo que você não sabe mais para quem falar. Esse é o seu motivo de oração. Porque às vezes as pessoas falam para você, vai lá e ora. E você não sabe por que orar. Meu Deus, tanta gente morrendo, tem pessoas sem casa, tem o um meu amigo que teve um incêndio. Tem tantas coisas mais importantes para Deus resolver. Para, para agora de pensar isso. Você vai falar com Deus daquilo que realmente incomoda você. Não quer dizer que você não se importe com as outras pessoas. Quer dizer que nesse momento você precisa do seu paizinho amado para resolver o que está te incomodando. Pode ser que você está gorda, pode ser que você está sem emprego, pode ser que alguém falou grosso com você, pode ser que a sua internet caiu. Não importa, importa que o que Deus quer é verdade do seu coração. Uma das orações mais lindas que eu já tive a oportunidade de presenciar Foi um senhor extremamente humilde, uh, analfabeto e muito amoroso Mas muito fechado Ele não falava quase nada com ninguém Ele lidava muito melhor com os cavalos, mas era uma gracinha E uma vez eu tive a oportunidade de estar tá pregando pra ele E eu falei, você quer orar? E ele falou assim, quero E você chama meu coração de alegria Porque a primeira coisa que você tem que fazer é querer e aí nós todos fechamos os olhos em é, honra a oração dele, em concordância. E ele disse, Deus, eu usei. O Senhor sabe. Obrigado. Amém. <risos> Essa foi a oração inteira. E todos nós estávamos chorando muito, porque a presença do Senhor era muito grande naquele lugar. Essa é a questão principal. É, quando você ora com o coração, a presença de Deus ela vem em você e o Espírito Santo queima... Ou você se sente aliviado. Ou você não sente nada. Não é porque você não sentiu que Deus não existe. Mas continue conversando. Que aí a sua intimidade com Ele vai crescendo. E cada vez mais as suas orações vão ser ouvidas nos céus. E como um incenso suave no trono do Senhor diz a palavra de Deus. As suas palavras vão chegar aí Não tenha medo de falar com Deus. Às vezes você tem vergonha de falar em público. Tenta em casa. Começa no seu quarto, como diz em Mateus. Fecha a porta e fala com Deus. As minhas melhores orações são no trânsito ou no banho. Não, não precisa necessariamente de uma roupa específica ou de um altar para que você fale com seu pai. Ele está online o tempo todo e ele só quer que você puxe conversa. Eu espero que realmente isso tenha tirado algo do seu coração, de um medo. De orar por aquilo que você realmente quer. Não tente barganhar com Deus, tente ser íntimo dele. Fale com ele. Ele está todo ouvido e à disposição de você. Amém? Que o Senhor te favoreça e abençoe.